A alegria do Senhor é a nossa força, diz em Neemias capítulo 8, versículo de número 10. Essas palavras foram proclamadas quando os israelitas tinham acabado de retornar do cativeiro na Babilônia. Sob a liderança de Esdras e Neemias, o povo reconstruiu os muros destruídos de Jerusalém. Eles focaram no restabelecimento do templo e na restauração da nação. Neemias convocou um encontro especial nos portões da cidade, dentro dos muros reconstruídos de Jerusalém. A primeira coisa que aconteceu foi a pregação da Palavra de Deus. Uma fome pela Palavra desenvolveu-se no meio do povo de forma que não foi necessário insistir para ouvir. E eles estavam plenamente preparados para se submeterem à autoridade da Palavra desejando serem governados por ela e se transformarem através de sua verdade. Incrivelmente, Esdras pregou para a multidão por cinco ou seis horas. Eu acredito que seria difícil um evento assim nos templos modernos de hoje. Porém, a verdadeira restauração nunca acontecerá sem esse tipo de fome extrema pela Palavra de Deus. E não se engane, no portão de Jerusalém não tinha uma pregação eloquente. Esdras não fez uma pregação sensacional, muito pelo contrário, ele apresentou diretamente as escrituras, lendo por horas a fio e explicando o significado. E enquanto as pessoas ouviam, ficavam mais empolgadas. Não havia manipulação do púlpito, nem testemunho dramático, não havia sequer música. Esse povo simplesmente deu ouvido para ouvir o que o Criador tinha para dizer a eles. Amado, creio que o Criador deseja fazer um mover no meio do seu povo da mesma forma que ele fez naquela época. Quer fazer hoje também. Se vamos ver esse tipo de reavivamento e restauração, devemos ter uma fome, uma empolgação pelas Escrituras. Assim como Esdras tinha, também devemos ter.